Olá pessoal, estamos aqui para mais um episódio do Happy Hacking Videoblog e hoje eu vou falar sobre o projeto de estudo da máquina virtual do jogo Another World, de Eric Chahi, da década de 90. Eu sempre fui muito interessado nesse jogo, que foi um, um dos alguns poucos jogos que realmente marcaram minha infância. Um deles, acho que vocês já sabem, é o Pinball Fantasies, que realmente era algo marcante, e o outro, o Another World, realmente tinha gráficos muito mais avançados na época do que as outras coisas que eu tinha acesso num, num PC um 386 que eu tinha naquela época. Então, é, o que aconteceu foi que, com o passar do tempo, depois que eu é, comecei a aprender é, programação e, e ter mais familiaridade com técnicas de, tanto de desenvolvimento de software quanto de análise de software dos outros, né, a engenharia reversa e tal, é, eu comecei justamente a aplicar esses conhecimentos para tentar desvendar o funcionamento de alguns dos jogos, como o Fantasy e como o Another World. No caso do Another World, um outro cara já tinha feito uh, esse estudo, então basicamente eu peguei um código-fonte pronto já de reimplementação da máquina virtual desse jogo, uh, foi o Fabian Sanglar, ele é um francês que fez, fez essa reimplementação em software livre da máquina virtual do jogo. Eu estou gravando esse vídeo hoje em particular porque semana passada eu tive uma conversa com o Fabiano. A gente fez uma chamada de vídeo pela internet, batemos um papo Justamente por causa de um tweet que ele fez Então aqui, vamos ver o tweet O Fabien ele é famoso por ter escrito dois livros sobre, Justamente fazendo análise de, de engines de jogos Ele escreveu um livro sobre o Woffenstein 3D E ele escreveu também um livro sobre a engine do Doom Uh, e aí é, no dia, acho que dia 20 aqui, é, dia 20 de novembro, ele tweetou é, que se ele algum dia escrevesse outro é, livro é, de, sobre engines, jogos, ele provavelmente escolheria o jogo Another World, que, no, que nos Estados Unidos era chamado de Out of This World. Another World era o nome europeu do, do jogo. E aí ele postou aqui uma imagem de uma janelinha de Windows 3.11 rodando o jogo, né? Eu, eu, na verdade, eu não sabia que tinha uma, uma versão para o Windows 3.11. A versão que eu joguei era de MS-DOS. E originalmente esse jogo foi feito para o Amiga. Né? E depois foi portado para outras plataformas. Ah, e aí o que aconteceu foi que logo assim, logo depois que o, que o Fabian postou isso aí que é uma mera especulação ele não está dizendo que vai escrever, ele está dizendo que talvez é, poderia escrever se algum dia. Escolher escolhesse outro, outro tema, provavelmente seria esse jogo. E aí um amigo meu, Leandro Pereira, respondeu o seguinte. Sim, por favor, se você fizer isso, você pode é, querer falar com o Juca. É, ele escreveu um emulador no Mami para o bytecode do jogo e está trabalhando no desenvolvimento de uma CPU discreta para executá-lo em Bare Metal. Uh, bare metal é o termo que a gente usa quando algo roda direto no processador uh, sem ter operacional por baixo, né? A aplicação roda direto na placa, ou não, na eletrônica direto, né? Sem ter nenhuma camada de sistema intermediário. Ah, e aí, obviamente, eu, eu respondi, falei algumas coisas aqui, e ele entrou em contato comigo. E a gente combinou, a gente fez essa chamada de vídeo, uh, e óbvio, óbvio que eu perguntei pra ele se ele pretende escrever o livro, e ele me disse que não, uh, eu não acredito muito, mas enfim, a gente vai ter que esperar para ver, é, provavelmente ele deve estar sendo, tá, é, tomando muitas precauções para não prometer mais do que, do que de fato vai fazer, né, mas de, de fato ele está ele tá estudando de novo aquele código que ele tinha escrito muitos anos atrás, de reimplementação da, da VM, Uh, e ele me disse que está fazendo isso por puro lazer, por, por, pela diversão de fazer, pegar um código antigo que ele tinha feito e dar uma adaptada, até mesmo porque, com o passar do tempo, as bibliotecas vão lançando versões novas e o código deixa de compilar ou tem problemas, então, ele está é, modernizando esse, esse código dele. Né? Uh, Para esclarecer, na verdade, não foi ele que fez a engenharia reversa da máquina virtual, ele apenas pegou o trabalho que uma outra pessoa tinha feito, que agora não me lembro qual que é o nome, mas ele, ele mencionou que uma outra pessoa já tinha feito a engenharia reversa do jogo, e documentou, e ele foi lá e simplesmente só é, implementou, fez uma, uma das implementações existentes, é dele. Né? E aí eu peguei esse código dele e adaptei para o meu propósito, que é o que eu vou dizer para vocês hoje. É, o meu propósito era o seguinte, por muito tempo, é, eu digo por muito tempo porque é muito tempo mesmo, é... Eu tenho um e-mail aqui de 2013 onde eu fiz uma atividade aqui no Garoa Hacker Club é, chamada Oficinas de Retroprogramação. Eu fazia isso com uma certa frequência aqui no Garoa é, que eram encontros onde a gente é, se juntava para conversar sobre, sobre alguma coisa de, de, de, de tecnologias antigas. Né? E aí o que aconteceu foi que eu fiz uma edição específica sobre esse jogo e a intenção era pegar essa implementação do Fabien, e estudar o código dela e, a partir do que está escrito lá no código da, da VM do, do Fabiano é, conseguir pegar os dados dos jogos, os, os arquivos com, a, com o bytecode, os arquivos com, os, os arquivos com, com as cenas, as imagens, os polígonos, os polígonos, é, os polígonos né, da, das imagens, as paletas de cores, todos os recursos do jogo, eles estão comprimidos. Ele tem um formato de compressão de dados lá, que era usado para... principalmente para poder é, carregar o jogo a partir de disquete. Né? Então, eles precisavam comprimir mais esses dados. Hoje em dia, isso é irrelevante. Hoje em dia, a gente tem muito mais espaço nos computadores, então não seria necessário esse tipo de técnica hoje em dia. E para a gente estudar o funcionamento interno da VM, seria mais útil a gente ter acesso a esses dados descomprimidos. Então o que eu fiz foi justamente isso, é, eu fiz um, um encontro aqui no Garoa para a gente, mão na massa, estudar esse código e tentar descomprimir os dados e poder ver a, a coisa crua e poder estudar melhor como, como funciona. Né? Então esse e-mail aqui que eu mandei na lista de e-mails do, do Garoa era justamente convocando o pessoal no dia 8 de é, abril de 2013 a fazer um encontro lá, com o objetivo de regenerar os arquivos de bancos de recursos do jogo removendo a compressão de dados, de modo a torná-los mais facilmente hackeáveis. Né? Descomprimir tudo em memória, e depois escrever os dados de volta para os arquivos de banco, sem usar a compressão, e então utilizar o índice de banco. Bom, enfim, dei uma visão geral aqui do, da ideia. Vieram algumas pessoas, a gente fez atividade, e em seguida eu cheguei a postar um, no, no, no meu blog da época, né? eu tinha esse blog em inglês, eu postei os resultados dessas dessas oficinas. Então, basicamente, a gente descomprimiu os dados, e uma vez é, tendo os dados descomprimidos, a gente conseguiu fazer um, um, um desassembler para entender o que, que aqueles dados significavam. Tem tem um código né, que roda na máquina virtual, então eu fiz um desassembler. Aham. Uhum. Isso foi em, dois, em 2014 e eu postei os resultados desse processo de desassembly. Uma das vantagens do jogo utilizar uma máquina virtual é que ele fica muito mais fácil de ser portado para outras plataformas. Então esse foi um dos, um dos motivos de sucesso do World. Além dele ser, ter, ter gráficos impactantes, gráficos muito impressionantes para a qualidade dos jogos da época, ele tem também essa qualidade de ser muito fácil de portar. Então teve versão dele para o Super Nintendo, teve versão para o Mega Drive, para os computadores Amiga foi o original, né? teve para a MS-DOS e assim por diante. Porque você reimplementar a máquina virtual é muito mais fácil do que ter que reescrever o jogo inteiro. É né? aqui nessa, nessa imagem aqui, tem um tweet que eu fiz, uh, justamente mostrando o jogo rodando dentro do MAMI. Uh, então eu fiz essa adaptação do código do Fabian Sanglar, é, para rodar dentro do MAMI. Então, nessa imagem aqui, a gente pode ver o debugger do MAMI exibindo o código-fonte em assembly desse, desse bytecode e, aqui do lado direito, os valores numéricos dos do opcodes. E, lá no fundo, o buffer de vídeo da, da emulação rodando, né? uma, uma das fases. Então, é, eu tinha em mente uma estratégia, um, um objetivo, na verdade. É, e portar para o MAMI foi parte do, da, da estratégia para atingir esse objetivo. meu objetivo era o seguinte, eu andei estudando é, projeto de computadores. Então, é, vocês já devem ter visto os meus outros vídeos, tem um link aqui para vocês assistirem, é, do, é, do estudo sobre o Patinho Feio, o primeiro computador, um dos primeiros computadores desenvolvidos aqui no Brasil. E esse livro aqui é um livro de autoria do professor Edson Freni e também do Glenn, que era um professor é, estrangeiro que veio dar aula na, na Poli. Né? Então, nesse livro aqui, eles falam sobre conceitos de, de projeto de computadores. E foi daqui que nasceu, é, da, dessa disciplina, que nasceu o patinho feio. Né? E nesse livro tem os esquemáticos lá do computador patinho feio, e com base nesses esquemáticos, eu desenhei esses esquemáticos, e uma parte do, do computador patinho feio, eu cheguei a fabricar, ma mandar rodar a placa, e montei aqui, com os chips discretos, a placa um pedacinho do processador. E como eu estava estudando essa coisa de como funciona a eletrônica mesmo de se criar um processador do zero, né, direto nos chips, eu pensei na possibilidade de fazer a mesma coisa com uma arquitetura diferente, pegar o bytecode da máquina virtual do Another World e criar uma CPU equivalente a essa, a essa VM. Ou seja, uma CPU onde o bytecode na verdade, é o código binário nativo. O instruction set da CPU seria o mesmo, os mesmos valores numéricos opcode da VM do Another World. E as instruções seriam as mesmas. Né? Então, para implementar essa CPU que roda nativamente o, o jogo, eu pensei em usar as mesmas técnicas que eu já estava aprendendo aqui no, no livro do, sobre, o, sobre o patinho feio. Né? Então, eu comecei a fazer isso. Acontece que é, desenhar uma CPU e montar ela desse jeito é meio caro, né? Então, eu, em vez de fazer assim, pode ser que algum dia eu até faça um, uma, uma implementação totalmente discreta do Another World. Mas é muito mais interessante, do ponto de vista econômico, utilizar uma FPGA, que são essas, esses chips, é, essas placas que têm um, um chip genérico. Eu costumo chamar de é, balde de Lego da eletrônica digital. As FPGA são, são esse balde de Lego, ele tem vários modulinhos que você pode interconectar para fazer algo uh, genérico, né? ou fazer a implementação de algo específico a partir de componentes genéricos. Então, essa aqui é um exemplo de uma placa uh, de FPGA, na verdade, é uma placa que contém um chip de FPGA, e essa aqui é uma, uma placa de avaliação, eles chamam de Evaluation Kit, para você saber se você gosta e quer comprar mais do chip. Né? Então, essa plaquinha aqui, ela é muito didática e, e legal de usar, e ela tem uma característica muito especial, que é você poder usar software livre para é, configurar a FPGA. Porque a maioria das FPGAs existentes no mercado é, só são possíveis de ser configuradas com software proprietário do próprio fabricante, como das da Xilinx ou da Altera. Esses são fabricantes que, é, até hoje, ainda não têm uma, uma ideia de software livre para a configuração dos chips delas. Mas a Lattice, né? essa aqui é uma FPGA da Lattice, Esse modelo de FPGA, de FPGA da Lattice é, já tem um framework de software livre que foi feito por alguém, né, alguém que estudou e fez engenharia reversa e implementou esse, essa ideia. Né. Então eu comprei essa plaquinha especialmente por causa disso. A questão é que foi meio difícil de eu trabalhar com ela para gerar sinais de vídeo. Porque se eu quiser re reimplementar a máquina virtual, eu vou precisar ter, visualizar numa tela, né, o que está acontecendo, o jogo, né. Então eu precisaria ligar um conector é, VGA, por exemplo. E para ligar um conector VGA aqui, eu até tentei, eu fiz o conector, a fiação, só que não funcionou, e uma das minhas suspeitas é que podia ter algum tipo de interferência no, na, na, na fiação exposta, né? uma fiação, ficou é, um meio tosco, né? então é, eu acabei descobrindo que existe no mercado uma outra plaquinha de FPGA que também usa a mesma FPGA da, da Lattice, que também pode ser usada com software livre, o nome dela é tá aqui NANDLAND, tá? e essa plaquinha aqui, além de usar a FPGA boa que funciona com software livre, ela tem um conector VGA já embutido na placa e vem com alguns exemplos de código uh, de, de, de circuito gerador de vídeo então parece a, a coisa perfeita para o que eu quero né? então eu estou começando a estudar a possibilidade de usar essa aqui, não fiz ainda tá? mas os próximos passos serão feitos tentando usar essa plaquinha aqui que eu acho que é mais interessante bom vamos lá, mostrar mais umas coisas aqui essa ideia é uma ideia recorrente que com o passar do tempo eu já retomei esse projeto várias vezes e já botei ele de lado várias vezes, é comum fazer esse tipo de coisa, né? Eu fico alternando entre projetos e sempre deixo eles é, lá descansando um pouquinho e depois retomo quando surge alguma coisa. Essa semana foi a conversa com o Fabiano mas é, em outros momentos tiveram outras coisas que despertaram meu interesse de novo nesse projeto. Então eu vou mostrar aqui que na época, naquela época lá de 2016, Uh, eu cheguei a fazer um evento aqui no Garoa, também, chamado CPU do Zero, é, que tinha como objetivo, justamente, fazer projeto de CPUs. Então, algumas pessoas trouxeram ideias de outros tipos de arquitetura é, para estudar, e eu trouxe essa ideia do, do Another World. E a gente fez algumas coisinhas aqui, tem no Wiki, no Wiki do Garoa tem alguns encontros e a documentação de o que, que a gente fez, né? Então tá lá, CPU do zero no wiki do Garoa Hacker Club. Uh, e também tem lá no wiki do Garoa o, uma descrição mais detalhada desse projeto de criar uma placa jama pro jogo Another World. O que é uma placa jama? Eu já falei em alguns, acho que, se não me engano, no primeiro vídeo do Happy Hacking Videoblog, eu cheguei a mencionar e mostrar placas de fliperama. Essa aqui é uma placa de arcade. Essa em particular é do jogo Miss Pac-Man de 1980 alguma coisa, deixa eu ver aqui. Eu tenho a data... 81. Então, essa plaquinha aqui tem dois anos a mais do que eu. É, e aí, a ideia seria fazer esse projeto de uma, de uma CPU, do Another World, e colocar ela nesse, nesse formato de conector JAMA para poder ligar num, num gabinete de, de arcade, né? Então, tem lá na, na página Wiki do Garoa, um, um descritivo lá, a Node World JAMA, uh, das ideias e das estratégias de ca cada um dos módulos de circuito que seriam necessários para se fazer a implementação de uma placa JAMA para Node World. Eu não estou prometendo por fazer, eu só estou dizendo que essa é uma ideia, se alguém quiser fazer pode ajudar, uh, eu não estou prometendo. Eu estou relatando o avanço até então. Outro lugar que eu tenho a documentação legal, se vocês quiserem acompanhar, é no site Fiozera. Então eu cheguei a publicar, inicialmente em julho de 2017, um pouquinho da, dessa história uh, e os avanços daquela época. Então em 2017 eu cheguei a escrever alguns códigos para extrair outros aspectos do jogo. Por exemplo, além de, de estudar o bytecode, você pode estudar também como que o jogo armazena as imagens poligonais, né? Então tem lá uma, uma estrutura de dados peculiar que é usada para armazenar essas imagens vetoriais, poligonais, né? E aí eu fiz um, um código em Python que abre esses dados e transforma em arquivos SVG. No caso, esses SVGs aqui tem só a geometria. Eu só extraí a geometria, não extraí a paleta de cores aqui. Então, mas você pode ver a cena como era no jogo, colorida, renderizada ali, e como, é, como ficou a extração a partir do, do, dos arquivos do jogo, né? Então, é, se você quiser desenvolver um jogo novo usando a mesma VM, que seria algo natural de se querer fazer uma vez que você tiver uma placa de hardware que roda nativamente é, código dessa VM, é, é, é natural que se queira fazer outros jogos para a mesma plataforma, né? Então, uma forma seria usar algum, uma, uma algum script, algum um toolchain mesmo de desenvolvimento que pegasse dados, por exemplo, de um SVG e gerasse de novo na codificação do jogo para embutir lá nos assets do jogo. Então, eu só fiz uh, um, uma via, né? Pegar os arquivos do jogo, do jogo e transformar em polígonos eh, em SVG. Mas daria para fazer também o caminho oposto. Se alguém tiver interesse em ajudar nisso, Uh, essa parte do projeto está tá meio parada, mas é, um, é uma das melhorias possíveis de se fazer. Fazer o caminho inverso. Uh, no caso, tem um repositório no, Git, uh, no GitHub chamado Another World VM Tools, né, que seria um toolchain para desenvolvimento de software para essa VM. E o que que essa, essas ferramentas, o que, que esse toolchain inclui? No momento ele tem um disassembler, tem um assembler, então, se você escrever código na linguagem da VM, você pode rodar esse Assembler ele gera, de novo, os arquivos binários. Um, tem um decodificador de, dos gráficos, né, dos polígonos. E... Um, que mais que tem aqui? Ah, e tem um exemplo. Então, isso aqui é um código que eu escrevi do zero de uma, uma animaçãozinha de um... com uma bolinha batendo nos cantos da tela. E eu fiz essa, meio que um, um exemplo didático de como se desenvolve um programa para essa VM. Né? Então, no caso aqui, tem uma, uma imagem do que, que aconteceria é, rodando, né? Então, eu estou rodando no MAMI, esse código já compilado que eu escrevi. Então, tem um símbolo ali batendo. Esse símbolo é um dos símbolos que é usado no próprio jogo. Então, eu não desenhei um símbolo novo, eu simplesmente reutilizei um elemento gráfico do jogo e... Deixou ele batendo nos cantos da tela. Então quando ele chega na parte de baixo, bate e sobe. Na verdade o ponto de colisão é bem o centro da imagem. Por isso que ele sai um pouquinho antes de, antes de quicar nos cantos da tela. Né? Porque ele está usando como referência o centro da imagem. Então tá aí. E para fazer esse bate, esse, essa animaçãozinha aqui batendo nos cantos da tela, esse aqui seria o código que a gente poderia escrever. Né? Então ele tem algumas variáveis da... É, Posição X, posição Y da bola. Uh, o zoom é... Qualquer polígono, você pode dizer um tamanho que você quer renderizar ele. Então tem um certo nível do zoom que fica um tamanho bom na tela que eu coloquei ali. Uh, velocidade da bola. E... Enfim. E aqui a gente tem um, um, um loop. E, e a chamada vídeo aqui é um opcode da VM que faz a renderização de uma imagem. Então aqui é onde desenha a imagem da bola, na coordenada x tal, e na coordenada y dada pela, pela variável y. E, e o zoom dado pela variável zoom. E aí ele tem um sistema de double buffering, então eu tenho que é, desenhar no buffer de imagem. No caso aqui eu não vou usar os, os dois buffers, vou usar um só. Mas seria possível usar, e o jogo original usa, mais do que um buffer de vídeo, para evitar flickering, né, para desenhar o fundo, e desenhar a cena, a personagem. E aí eu tenho aqui a, as condicionais somando, na, na posição da bola somando a velocidade, verificando se chegou nos cantos, invertendo a direção do movimento, etc. É um, é um código relativamente simples, parece assembly, porque é, é mais ou menos como um assembly, só que as instruções são as instruções nativas da VM. Né? E tem algumas instruções de altíssimo nível como renderizar um elemento gráfico ou copiar um buffer de vídeo. Isso aí são operações bem, bem complexas para uma, uma assembly, mas é, é, é o que a VM oferecia. Né? Uh, e eu cheguei a implementar também algo parecido com um Pong. Naquela época também, em 2016, eu cheguei a começar a desenhar no Kicad o circuito de uma placa dessas. Então, se eu ia fabricar uma placa dessas, eu teria que ter uma, um chip de EEPROM onde ficariam armazenados os, os códigos, né, o bytecode. Uh, outros, outras EEPROMs para armazenar a paleta de cores, outras EEPROMs para guardar os dados de gráficos, e, eu, e talvez uma FPGA ou talvez circuitos é, discretos de lógica digital para implementar o roteamento mesmo dos sinais na CPU. Então, eu comecei a desenhar isso de forma discreta no KiCad e cheguei a fazer um tweet aqui, projeto de final de semana eu escrevi na época, hashtag. <risos> Mal sabia que levaria muitos anos para eu retomar isso aqui. Mas é isso aí, eu tenho, tenho um repositório também no GitHub com os esquemáticos é, do, do, de como seria essa placa. Não está completo também, mas é uma coisa que dá para dá retomar. Então, se alguém tiver interesse, está aqui no, no GitHub, Felipe Sanchez, anotherworld, underscore, Jama. O tá? que mais? Uh, algumas das técnicas de geração de vídeo eu cheguei a ver uh, por meio deste livro aqui. Esse livro foi publicado em 1978 e ele se chama como, uh, How to Design and Build Your Own Custom TV Games, uh, do David Heiserman, uh, 1978. Ou seja, como projetar e construir seus próprios jogos de televisão, né, videogames é, customizados, né, adaptados. Então nesse livro aqui, o que se fala são as técnicas de projeto de circuito do que seria uma placa de vídeo. Né, quais são os circuitos eletrônicos para fazer a geração lá dos, dos sinais elétricos que vão para o um, tubo CRT ou, no caso, para um conector VGA. Então ele tem todos a, a, os conceitos básicos, assim, coisa que hoje em dia você não vê mais, né? mas naquela época é, era a forma de se fazer jogos é, de videogame, jogos de fliperama. Então ele é, ele é bem didático para explicar toda a questão de geração de sinal de sincronismo de vídeo, sincronismo horizontal, sincronismo vertical tá? e assim por diante. Então essa é uma parte do circuito que eu vou ter que fazer também, é, ou, ou dentro do FPGA ou com, com chips discretos. Né? Esse livro, apesar dele, uh, teoricamente, o direito autoral ainda é ainda válido vale, né? A pessoa está viva ainda, o autor uh, E não, não se passaram 70 anos depois da morte, porque ele não morreu ainda Então, tecnicamente, seria ilegal eu divulgar esse livro por aí Mas como é um livro relativamente raro, difícil de, de se encontrar Já não está sendo mais é, produzido, é, é, publicado, né? Então eu, eu fiz o escaneamento dele e publiquei na internet, na, in, na íntegra, o PDF de todo esse livro aqui, para que as pessoas que têm interesse nesse assunto possam ter um acesso mais facilitado. Né? Então esse livro aqui está publicado. Um outro jogo da, da época que também é, é, é didático nesse sentido, de entender como é feita a geração de, de vídeo, é o Grand Track da, da Atari. Uh, eu tenho acesso também aos esquemáticos desse, desse jogo, cheguei a fazer a implementação do, do circuito dele dentro do MAMI, para a gente simular esse jogo. E isso me ajudou bastante a entender essa parte do, do projeto, que seria a parte de geração de sinal de vídeo. Por fim, eu queria mostrar também este site, uh, 8bitworkshop.com, que é o site uh, do autor desse outro livro aqui, é, Designing Game Hardware in Verilog. Verilog é uma linguagem de descrição de hardware, né? e o autor desse livro fez uma plataforma, uma, uma IDE, é, toda em software livre, e que no site dele você pode usar online essa IDE, é, onde você pode fazer tanto desenvolvimento de jogos para placas de fliperama, então ele tem aqui três módulos, na verdade. É, jogos de fliperama, arcade, Jogos de consoles, como o Atari, e projetos de hardware mesmo. Né? Então, tem três livros. Esse aqui é o de hardware. Tenho mais um livro de arcade e um livro de, de, do Atari 2600. Ah, e eu trouxe esse aqui para mostrar porque é o que está mais próximo do tema de hoje. E no caso da, da IDE 8-bit workshop, ele tem exemplos em Verilog para geração de vídeo com essa plaquinha, exatamente essa plaquinha aqui. Uh, então, é, eu acho que eu vou acabar usando os exemplos desse cara aqui porque, apesar dessa outra plaquinha aqui ser boa e eu vou usar ela, eu vou tentar adaptar para ela os códigos que originalmente foram feitos para usar nessa outra aqui, porque no fim é tudo é tudo FP já, né? Dá para adaptar, não, não é muito diferente. Mas esse, essa ideia aqui parece que o cara tem um compromisso maior em fazer as coisas com software livre, hard, é, código de descrição de hardware, mas... É, licenciamento com licenciamento livre, né? E tem essa ideia bacana. Acho que tem que ter um, um apelo maior para mim, um alinhamento ideológico também maior nessa questão do da produção livre de conhecimento, né? Uh, então eu recomendo vocês darem uma olhada aqui. Dá para clicar aqui para usar IDE e ele mostra o o código de configuração, né? De descrição do hardware. E você pode, inclusive, simular o circuito na na, na, desde o próprio browser aqui ele abriu para o padrão o simulador de de Atari 2600 mas eu posso vir aqui no menu e selecionar em algum lugar aqui eu tenho as opções de VHDL deixa eu ver hum... onde que era mesmo? Hum... ah aqui plataforma Atari 2600 tem um código assembly do Atari, mas eu posso vir aqui em computers, arcade systems, hardware Verilog, então tem aqui Verilog VGA 25 MHz então aqui ele tem um exemplo do código Verilog que descreve um circuito e do lado direito ali tem o, o a carta de tempos e, se não me engano, tem também uma... isso, tem aqui uma, uma telinha pra gente ver. Então, se eu der um play aqui... será que é isso? Eu não me lembro mais como faz. Eu sei que tem, tem um jeito de visualizar os sinais de vídeo que estão aparecendo ali. Enfim, é... e essas coisas podem, obviamente, eu posso baixar isso aqui do GitHub e carregar na própria placa, né, e aí ligar no monitor de verdade e ver. Eu não fiz essas coisas, mas uh, se algum dia eu avançar mais nesse projeto, com certeza eu vou estar publicando mais vídeos e postagens sobre o assunto. Uh, o melhor lugar para acompanhar esse projeto é no fiozeira, porque nessa thread aqui, estudando a máquina virtual do Jogo Another World, uh, assim que eu tiver mais avanços, eu pretendo escrever aqui o passo a passo. Né? E esse é o tipo de projeto, assim como os vários outros que eu faço, que eu convido as pessoas a participarem. É, como eu tenho muitos projetos, todos mais ou menos pela metade, é natural é, que tenha muita coisa que eu sei que precisa ser feito, mas que eu não fiz ainda por falta de tempo, por falta de dedicação em um projeto específico. Então, se você está assistindo esse vídeo e gostou demais da ideia e quer ajudar a participar, eu vou ficar imensamente feliz de receber contribuições, contato de vocês, é, pode escrever lá no, no Fiozera mesmo, pode escrever aqui embaixo no, no YouTube seus comentários, e, e se quiser mandar código e, por exemplo, portar, é, adicionar funcionalidades no, no Toolchain, qualquer coisa que você acha que pode ser aprimorado e tiver a fim de fazer e quiser fazer, eu vou ficar realmente muito feliz de ter participação de mais pessoas. Bom, pessoal, então é isso, essa é a visão geral do status atual desse projeto, eu pretendo ainda mexer mais um pouco nele como eu disse, vocês podem participar e seria muito legal contar com a participação de vocês. E a gente se vê no próximo episódio. Happy Hacking!